6%... 28. Surpresa! Não, surpresas, mano. Tem que ter surpresas. Aqui em live tem que ter surpresas. ver se o jogo me dá uma fome. É normal normal.